Estamos agora a caminho, escola de skydiving e do entroncamento, ou da base militar, ou qualquer coisa a senhora, O meu pai já está com medo, já se está a borrar todo, a minha mãe não para quieta, desde há meia hora, já está a sofrer por antecipação, vai ser brutal, não diz isto, parece que vai saltar, mas que vai. Né? Quer saber porque é que eu disse tanta aqui dentro? Sabe isso? Não, não, Será que esta fita cola inspira assim tanta confiança? Tenho certeza que não queres vir, mãe? É a última hipótese, agora. Não. E tu? De certeza? É. A sério? E o esquadrão militar assassino <risos> <quantos risos> da terceira nascerpante? Da terceira Cato. É para se si eu gostar. Se si. tu gostares, a seguir vamos aqui fazer o curso de uma semana. Oh-ho! <laughs> Uuuuh! Não que dar a Estão nunca tinha de nada. Então, quando sai do avião conta lá, quando do avião e saltas, não é É isso, é. Ou seja. É saltas, não é? Não me não é? E eu de nada vi. Mas começa a lembrar ok, O que é que se vê lá de cima, não E o que é que se vê de cima? Olha, parece que estás a ver o Google Earth. Mas com mais definição.